Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo falando. Eu vou mostrar para vocês como utilizar o iocut para modificar um vídeo já pronto, fazer uma edição, falando especificamente de dois tipos de edição. Tá? Em primeiro lugar eu vou aqui no mais, eu vou clicar em novo e procurar um vídeo que eu já vou ter baixado. Neste caso, o meu já aparece na galeria aqui. Se não aparecer, ainda tem a opção de clicar nesses três pontinhos. Eu posso usar alguma das pastas do navegador do próprio celular para encontrar. Mas o meu vídeo está aqui, então veja que ele é um vídeo pronto. Mas eu quero fazer algumas modificações neles. Eu vou fazer pontualmente, uh, mostrar dois tipos de modificações, tá? Vou dar um ok para confirmar. Caso eu queira encurtá-lo, reduzi-lo, dá desde já... Eu posso, mas eu vou colocar ele inteiro e depois eu corto. Confirmo, ele apareceu aqui embaixo. Então eu vou na setinha de avançar e o meu vídeo está aqui na tela de edição. Uh, então eu posso fazer, eu vou sugerir dois tipos de edição de vídeo. Um deles é dublar a voz original e fazer algumas modificações da voz. Ou eu também posso pegar um vídeo estrangeiro, que não é nesse caso, caso e colocar uma legenda, alterar a legenda para transformar num vídeo divertido, tá bom? Então, o primeiro caso, para eu, veja que ele está aqui, eu posso manipular onde eu quero gravar, especificamente colocar um áudio, eu vou selecionar aqui a opção gravação, tá? E se eu quiser fazer alguma gravação, eu vou fazer uma simulação rápida aqui, eu vou aplicar no microfone, falo onde eu quero falar, depois aperto quando eu quiser parar. Se eu quiser colocar a voz mais para frente, eu faço o mesmo processo. Veja só, bem rapidinho. Vou clicar no microfone. Parei aqui. Então, aqui vai sair a voz original. E se eu quiser mudar mais para frente aqui, colocar nesse outro trecho, eu posso dar o play no vídeo para ver onde se encaixa melhor. E aí eu quero fazer mais alterações aqui, aí eu vou ligar de novo o microfone e colocar minha voz novamente. Pronto. Parei a gravação novamente. Vocês não vão ouvir a, a voz, o som do celular, porque eu estou gravando usando outro aplicativo, ele só pode usar o microfone, um aplicativo pode usar apenas um aplicativo por vez, pode usar meu microfone. Mas a função é essa, veja onde está a laranjinha, ele gravou o som. Eu vou confirmar aqui, e eu vou voltar para essa tela, veja onde está a laranja, tem um novo som. Eu, o meu clipe ele vai ter dois sons, o do original do vídeo e o que eu gravei por cima. Se eu der o play aqui, ou salvar ele assim, vai ficar com um som em cima do outro, vai ficar misturado. Então o que, que acontece? Eu quero tirar a voz especificamente desse trecho para deixar somente a minha voz. Como que eu vou mudar? Vou mutar. Tá? O segredo é vir com o vídeo até onde a minha voz aparece. Então daqui para frente eu quero a voz original. Então eu vou selecionar o vídeo. Deixa ele selecionado. Abre essas opções. Vou clicar em dividir. Pronto. Então esse vídeo de baixo ele está dividido. Está inteiro ainda, mas dividido. Então... Veja que aparece o um microfonezinho ali 100% e 100%. Então o que, que eu faço? Eu vou uh, clicar, selecionado esse vídeo, vou lá em volume e vou baixar o volume somente desse trecho. Então o que, que vai acontecer? Nesse primeiro trecho vai aparecer a voz que eu gravei. E a partir desse momento, agora vai aparecer a voz original do vídeo certo e isso pode acontecer aqui na sequência a mesma coisa eu vou pausar mais aqui e vou ir até a minha voz e vou novamente selecionar o vídeo clicar em dividir veja que e vou redividir aqui de novo selecionando o vídeo dividir então esse que eu quero mutar eu seleciono volume e zero então, veja que eu vou ter o volume original nesses trechos que eu não quero alterar a voz. E naqueles que eu coloquei a voz, eu mutei. Então, o vídeo vai estar com os sons, com a minha voz em trechos específicos, tá? E se eu quiser mudar a voz no trecho todo, eu não preciso fazer esses cortes. Eu apenas vou lá na frente e silencio todo o áudio aqui nesse botãozinho do clipe. Mas o ideal é a gente... Então, são duas possibilidades, né? Bom... Esse seria um vídeo com mudança do áudio. Agora, se eu não quiser ter a, o áudio, eu quero colocar legendas. Então, eu vou no trecho onde tem a fala, eu pego a fala que eu quero colocar nesse trecho e vou na opção texto. Certo? Então, eu vou digitar o texto da fala. Então, fala teste, vou escrever aqui, não vou escrever um texto muito grande. E essa fala eu vou colocar aqui embaixo, olha só, ele tá ainda num formato legal. Posso diminuir, aumentar, trocar a cor, fiquem à vontade em mexer nisso, tá? A criatividade é de vocês. ficou torto, tá? E aí, uh, o que mais que a gente pode fazer? Ah tá, confirmo. Certo aqui, confirmado agora veja que eu vou rolar aqui ele vai estar tá falando e aí ele vai falar uma segunda frase e eu quero escrever uma segunda legenda então eu vou novamente eu cliquei no lugar errado eu vou clicar em ah, está selecionado aqui texto e adiciono novamente texto 2 O outro texto que ele vai estar se referindo. Confirmo. E assim por diante. Eu vou adicionando esses textos. Ah, não ficou no lugar bem certo. Eu posso se segurar em cima e arrastar esse texto. Tá bom? Eles podem posso até colocar em outro canal, ele vai aparecer ao mesmo tempo esses dois textos lá. Mas a ideia é ir organizando exatamente à medida que aparece cada voz. E eu vou adicionando assim eu posso colocar a legenda no texto todo de forma bem simples. Terminado o processo, quero salvar meu vídeo, clico em salvar, aqui eu escolho uma qualidade, eu acho interessante como é um vídeo uh, que eu quero. Se eu não quero ocupar muito espaço, eu posso reduzir. Ele tem até 720p na versão gratuita. Mas eu posso escolher 480 pixels e tá legal. E ainda posso. Escolher qualidade, média, baixa, vai depender do tamanho do arquivo e o tamanho que eu vou querer ou o tamanho que eu disponho no celular. Clico em salvar e está pronto o meu vídeo para ser compartilhado. Falou? Até!